Tá gravando, papai, tamo on, tamo que on. Quem é pílula? Quem que é pílula? Eu, eu, eu. eu. O Alans, cadê o Alans? Eu quero, eu quero pílula. Eu quero, eu quero, eu quero. Então tá, vou dar pílula, toma aqui Alans. Alans, vou te dar três, que eu tô só com dez, com o resto eu já dividi pra galera, eu vou dar mais três pro... pro... Eu dropei no chão, a não ser que alguém pegou. Ah, o... Então, então, vou te dar mais três, eu vou ficar com, com quatro. Aí. Bora, bora, bora. Vambora, papai, tá na hora. Tá aberto, papai. E tem nada aqui. Tem nada aqui. O que, que tem aqui? Tem nada não? Não, calma aí. Procura direito, cara. É isso mesmo? Não tem nada. Aqui, aqui, aqui. Vambora, vambora, papai. Ó, oh, tem mais porta, hein? Tem mais porta, hein? Ó, achei uma caixa. Achei corda, porra. Achei corda. Eu achei o Glock. Eu achei o Glock. Vambora, vambora. Ó, oh, achei mais caixa, hein? Nada, não achei nada nas caixa aqui. Picareta, velho! Eu tô achando picareta. Eu tô achando picareta, cara. Opa, oh. achei bateria, hein? Ó, boa, boa. Caraca, onde nós estamos? Cheguei no laboratório. Cheguei no laboratório. Ó, oh, o level 2 é subindo, o level 2 é subindo. Já tô aqui na portinha já. Encontrou Boa. Cata para nós, pai. Cata para nós. Munição de top, né? Munição de 556. Martelo alguém, hein? vou ser mais. Ó, tamo na subida do 2 do aqui, hein, pai. é subindo as vai É, escadas dois 2, é subir as escadas. Não abri não, porra, tô aqui esperando vocês, tô esperando agrupar Aqui ó, nessa escada aqui ó, nessa escada aqui onde eu tô, pra chegar no dois Junta aqui, junta aqui galera, toma aqui na boca do dois aqui Ah, então bora, então bora, então bora, bora lá no Turzinho Onde você tá Turzinho? Caralho, é grande pra caralho. Cadê o turzinho? onde que acha o turzinho, porra? Mano, eu tô perdido, é, O que, que é isso aqui, mano? Eu não sei, cara. Ó, dar... oh, achei uma R15. Pra não falar que eu não achei arma. Pra não falar que eu não achei arma. É muito grande, cara. Porra, que legal, que legal, mano. Que legal, cara. Ih! Ih, o Play, cara. o Play tá preso cadê do outro lado! Ah, Fica tá tá ah, tá lá, lá, lá. É então vem cá ah, tô, tô, tô aqui, tô aqui! Bora! Cadê? Vamos lá pra frente lá! O Play tá preso, pô! O Play tá preso! <risos> Eu não vou não. Alá, ah, o caminho. Olha lá, olha lá, lá. Bora, bora, bora, bora. Partiu. Vem o Wallace. Cadê o pessoal, cara? Tá faltando o tuzinho, tá faltando o tuzinho. Tá faltando os ah, oh, tem barulho do vidro, tem barulho do vidro. Ó, oh. quebra o vidro. Alguém abre a porta por cegão. Por Não, eu saí, eu saí. Saiu por quê? Eu tô... Eu fiquei pra fora, eu fiquei correndo assim. Você do lado assim. Tá do lado de fora? Tô voltando, peraí. O cegão consegue entrar aqui? Consegue é tá então, abrir pra mim. Vem, Turzinho, caralho. Cadê o Turzinho, mano? Aonde? Tem... Eu não sei onde o André tá. Eu sei o caminho, pô. Tá. Aqui não tem nada, cara. Aqui tem um machado. Aqui tem um machado. Aqui tá as caixas aqui. Bora, bora, bora, bora, bora voltar então. Vamos lá pra portinha. Acha lugar que que não existe? Achar um lá que ele foi. Cadê? Só falta o Cegão, só falta o Cegão. Eu tô pando de fora rapaziada. Vai ter que abrir a P1 pra mim. Alguém tem que voltar lá e abrir a P1. Depois que entra, não sei se eu vou. Peraí, o Slack, o Slack, você tá com o cartão aí eu subi o cartão? Eu tô com o cartão, level 1, level 2, level 3. Ah, ele gasta! Ah, ele gasta! Porra, mas vai gastar outra metade dele! Não, não precisa, não, não precisa. Abre, não, precisa. Abre. Não, não precisa. Eu consigo abrir daqui de dentro. Vamos, vamos abrir lá. Então abre lá. Nossa, não ah! Tem... Cada cartão dá pra vir na cratera duas vezes, cara. Aqui, ó, olha aqui, olha aqui, o oh, play. Cadê tu? Vou não, drop. É de, não, é, é de ir de volta, oh, é de ir e volta, geralmente. Ah, é de ir e volta? Ah, entendi. Ah, então tem que sair todo mundo junto. Se o cara fica preso aqui. Não é a gente de uhum. volta, vem cá, Zegma, vem cá, não é a gente de volta, eu tô aqui na porta e não consigo abrir, pô. Você agite, consegue abrir aí do lado de fora? Consigo. De dentro, pô. De aqui, play, olha só como ele ficou, ó. Tá na metade, pega só pra você ver. Aqui de dentro eu consigo sair, pô. Eu tô aqui na porta, eu consigo Ah, A vida dele acaba. É, é, é, ele tem durabilidade. Mano, se o cara desvogar dentro do resto, o cara responda o bagulho. Você é jogado, na é preocupado com ele. cara que volta, o rosto, deslogou no banco que é não que deslogar é mundo, quando o mundo, já deslogou no já deslogou já deslogou no banco já é. É, Sim. Um! Partiu, partiu, partiu! Não tá abrindo! Ah, abriu, abriu, abriu, abriu! Vambora, vambora! embora entra, entra, pô! Ih, parti, Vai, vai, vai! Eu já tô aqui em cima! Eu já tô aqui em cima! Eu fui pra direita, eu fui pra direita. Eu fui pra esquerda, achei granada, achei granada. Achei granada. Achei, granada. achei, granada. achei, granada. achei Glock de novo, caralho, só acho o Glock. Alicate. Eu só acho o Glock nessa porra. Eu, você acha coisa, né? Pelo menos não acho nada. É, o de cima tem muito loot, cara. o segundo. Caraca, já abriu as caixas tudo aqui, pai. Nossa, <risos> o Simple foi um atrás das caixas. Meu irmão, abriram tudo! Pô, liga. quando, começar, quando ligar aí a parada vai começar a triturar aquela pedra, cara. Olha, ela é é é descendo ali ó, é descendo ali ó. Já lutamos tudo? Já lutamos tudo? Oi? Quem? Eu, ah, eu tô sem, pega com outra pessoa, eu já dividi pra galera. O Alans, eu não te dei não. Eu te dei três Alans, eu te dei três Alans. Alguém pegou, mas eu dropei pra você. Ou você largou lá fora. Eu, eu você também, de Quem é? Quem Ah, que legal, cara. Oi? É no botãozinho tier 3? Aqui, ó, aqui atrás de tudo, esse é o antes, cara. Oh. Aqui. Não, não. Ah, não lutei, é aqui que, que sai? aqui que sai o depósito das é pedrinhas. Aqui, aqui, ó, tá o bagulho do um imbecil. Aqui. Ah, legal. Vamos lutear, já luteamos tudo. Já, já tudo. Já tudo? já foi tudo? Galera, pelo amor de Deus, as pedrinhas vermelhas são minhas, verde, hein. Tô abrindo, tô abrindo, foi. Fica aqui, fica na frente de uma caixinha, Slack, isso. Tô aqui. Vai tudo cair aqui. Lá do outro lado, vai alguém lá pro outro lado, vai alguém lá pro outro lado pegar lá. Vai, Xo, lá do outro lado, para ver, né? Ó, tá brotando, tá brotando. Tá brotando. Já brotou um cado aqui, tô catando. Nossa, brotou também. Vai catando, vai catando, vai catando. Nossa, já tô com duas, já. Eu já tô com uma penca também. Tô com vermelho e verde. Eu tô com uma verde. Vou começar a tomar é dois dois de de a astro. Astro. Cadê? Não tem outras caixas dessa não? Vou deixar juntar. Deixa juntar, deixa juntar. Pô, já tô com cinco, viado. É, eu já catei um carro também. Você tá pegando tudo, porra? Eu não tô nem vendo. Na hora que eu abro, você pega. Aê. Cheja a mão, cara. Às vezes cara, as assim. Ah, ah. Aqui, play, ah, eu tô com suas paradas, você me pediu. Cadê tu? Aqui, ó. Pente estendido. Estendido e munição de 9 milímetros. Ah, tá. Divide com um, tinha outra pessoa que me pediu. Divide com ela aí. aí. Quem me pediu? Eu, eu, eu. Ah, não, vem, vem, vem, Quem tá querendo que... munição amarelinha? Quem foi Quem tá pegando aí não sou eu, João. Quem tá pegando aí não sou eu. Sou eu que tô pegando, eu tô pegando contigo. Deixa, vou deixar só você catar então. Vou deixar só você catar, cata aí, pai. Caramba, pra porra eu tô com 6, eu tô com 6 já, pai. Ah, eu tô com 6, eu tô com 6. Será que esse barulho faz lá fora também, esse pipipi? Não sei. Mas não consegue entrar. Mas pode tampar lá fora. Não, pode ser. Mas acho que, não sei se vão conseguir ouvir, né? Se tiver, tipo, perto da cratera, acho que você ouve. Acabou? vou de novo. Vou de novo. Eu tenho ainda o cartão. Toma aqui, vou dropar aqui. Cadê? Aperta aí, Mim. Aperta aí, aperta aí. Aí, eu vou te dar tudo, ó. Vamos, agora vai ter que lutear a reatoma, né? Pra fabricar essas paradas aí. Boa. Ih, o level 3 sumiu, só dá pra usar uma vez o level 3. Acabou? Bora embora, rapaziada Acabou? Ah, que monte de bosta, não moral. Eu achei que ia ser melhor também, família oh, Cada mineiro desse dá 5, viado Cada mineiro desse dá 5, viado quanto Dá uma base inteira, filho Quanto vocês 30. pegaram, pô? 25 Não, quantos vocês pegaram? 25, porra. 25, Maria. 5 vezes 25 dá 125. Nossa! Já G. Vamos descer os NTC é hoje. O NTC vai perder a base hoje. Vai acabar hoje, papai. O legadinho de merda deles. eu tô seguindo os caras aqui, não me perder. Cadê essa guia? O que, que tá indo pai? Eu? eu tô seguindo o Simple aqui. É, é só, cadê? Pra cá, cadê? Pra onde? Vambora, vambora. Ih, a radiação tá comendo meu popote já Caralho, me abandonaram vamos ver se lutearam, ó Achei uma caixinha aqui que não foi luteada Eu também, achei uma sala aqui né? Aqui embaixo é cheio de. Aqui embaixo é cheio de. De coisa. Ó, essa sala aqui não foi luteada, não, hein? Essa sala aqui não foi luteada, não, hein? Ó, sucata. Nunca vi, Ó, achei, ó, achei munição, arma. Achei a saída, achei Cadê? Quem achou a saída espera pra sair todo mundo junto. Eu Cadê você? Ah, cadê? Tô luteando ainda aqui, por aqui. Ô mano, tem loot aqui ainda. Tem um hospital aqui dentro. Vamos lutear, vamos lutear, vamos lutear. fraquinhos, fraquinho os bichos aqui, só com um de conseguir vai conseguir fazer uma C4 Tirando a teve que achar três negócios pra achar isso aí. só Vale a pena, Vai dar duas bases grandona. Cadê os squad? Estão aonde? Tá na entrada B, tá na entrada B. Eu acho que eu vou sair também dela. Me dá aí, Turzinha As pedrinhas que eu vou quitar com elas Lá na base te PC, tá? Tem que farmar material do reator Você vai farmar, Você farmar lá pra gente? Não, eu tô com uns colegas meus aqui em casa pô. Não vou poder jogar agora não Vou dar atenção a eles aqui tá. ah, Eu queria farmar Que era bom que eu fazia missão Passou algumas coisas aqui um Mano, continua aqui tá, um dentro, cara Achei uma sala, um monte de sala aqui ainda Eu devo estar no primeiro ou no segundo andar? Sim, sim, sim, é, Achou? Tá, tá lá no André ele show. Cara, ali dentro é muito grande, velho A gente não lutou nem metade Não, nem empresa também Não vamos ter espaço em seis mochilas Cadê? Caralho, nele. Tá? Alguém okay, vai lá pro norte, rapaziada? vou reato. Reato. eu vou. Se for assim, vamos, vamos subir de carro nós três. Eu vou ser 5, e o 5 5, 5, 5 6, que deu eu também quero. Eu só quero o meu quad aí, pelo amor de Deus. Deixa meu quad, não pega não. Ô, ô, Turzinho, depois eu não faço mesmo. Não Aonde que o André tá, cara? É que eu não sei. Aqui não é na Gate B, pô. É que você tá fora da calda, da, da PT. Você tá fodido, parceiro. Eu tô vendo um tiro na minha esquerda, cara. Então vai na direita de vocês. Eu tô tirando um roubo verde aqui. Pois é, então eu não tô direita aí, direto. É de gol aqui? É. Não é eu. Tá vendo o gol, Puzina? Faça-se, favor. Deixa eu escolher, aqui. Né? Né? Tem um cara... Esse cara aqui é... Ah, o André. Deixa eu carro buzinando um aqui pra Tô, bom. tô cheio, eu vi. Ô, oh, Tuzinho, me dá aí as pedrinhas que eu vou lá pra base. Cadê é tu? Ah, tá aqui já. Quem é que vai subir pro Okay. Que vai subir pro norte vem comigo? Eu vou pra sul, eu vou pra sul. Eu vou pra sul eu, que é pro ir pro norte? eu vou de carro, pô, que eu vou de carro, aqui é só eu e o Arthur. Aí pega meu quad, o cara que vai ficar sem o carro. É eu. Fiz pro norte.